Bom dia a todos, eu sou Maurício Mofoca é, hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer uns vidinho aqui mostrar o variônicas aqui é um produto que nós que nós tem. pessoal que tiver interesse nelas a descrição está embaixo aí do vídeo e também mostrar para os amigos como é que é elas ela é feita toda de metal Peraí, filmo isso aí. Vai, lá. Vai mais de cima. <coughs> Filmar pra cima, peraí. Ela é feita. Tá pegando as inteiras? Tá. Ela é feita toda em metal é, as empunhadeiras, todo. O material delas é tudo um material só. Tanto empunhadeira como os cabos Em cima Onde aperta os pés O material dela é tudo um só Então é Essas é são é, as antenas aí do canal o pessoal que tiver interesse A descrição está embaixo do vídeo E Esse é um vídeo de entrada E lembrar os amigos aí Para se inscrever no canal Deixar o like e dar uma força aí para o canal Então nós vamos virar elas para cá uma outra paisagem a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo uma boa tarde a todos, sou Maurício Mococa hoje nós vamos fazer um vídeo aqui é sobre os três passos os três passos é muito importante para a variônica se não fizer os três passos é muito difícil da pessoa encontrar alguma coisa que ele procura certo porque é os três passos que dá a direção de onde você vai então esse vídeo hoje é específico para esses três passos então nós vamos ensinar os três passos e esse é muito importante aí para o pessoal que tem as variônicas então ele é o começo de tudo você pegou as variônicas você quer caçar alguma coisa você tem que dar os três passos e caçar a direção se você não der os três passos e caçar a direção vai ficar difícil, vai ficar difícil porque você vai sair andando sem rumo então eu vou passar aqui para o nosso amigo Edson que é aqui gravar e vou mostrar aqui um pouco da paisagem aqui, então agora o Edson aqui vai gravar e eu vou dar a demonstração Aqui entra, entra no microfone dele, aqui ó. bem quiser. Né? Bom, aqui tá as duas variônicas na mão. Foca mais nessa aqui ó. Aqui tá as duas na mão. É, agora, esses três passos é o mais importante. A, a, a, a variônicas chegou aí pro cliente. Ele tem que começar com os três passos. Se ele não começar, ele já começa errado. Já, já vai sair caçando coisa que ele nem sabe que está caçando agora é o seguinte os três passos é muito simples e o pessoal tem quebrado a cabeça aí com isso aí tem feito um monte de pergunta aí, entrado no whatsapp aí fazendo perguntas aí os três passos é um dois no terceiro quando você dá a ordem para elas elas te dão a direção na hora que você dá o terceiro passo pisou o pé na frente ela já tem que estar tá tombando o lado que você quer, ou para cá, agora se ela estiver, você der a, o comando lá e ela estiver reta, você tem que virar o corpo e fazer três passos de novo, no terceiro ela vai caçar na direção do C, então não vejo nada difícil, vamos começar aqui no começo de novo Lá então, a então tá aqui, ó. Eu tô na posição de dar a ordem para elas, Então, eu vou dar uma ordem para elas caçar um veio de água. Então, variônica, caça um veio de água e me dá a direção dele: um, dois, três o que aconteceu ela pendeu para a esquerda porque tem algum veio para o lado da esquerda então o que que eu vou fazer eu vou fazer meia volta no corpo ó vou virar e vou acompanhar para onde elas quer que eu vou aqui elas vai me levar nesse, nesse veio aqui ela achou aqui ela achou o veio d'água Então tá bem aqui ó onde eu tô riscando com o pé aqui está o ponto da água então se eu for marcar aqui para o posto artesiano, eu vou marcar aqui nesse ponto agora veja bem eu, agora nós vamos fazer um teste o seguinte, um teste agora aqui na eu vou dar o comando de novo ó, variônica, caça um veio de água dá a direção dele então ó, um passo dois passos três passos. O que aconteceu? As varas não viraram. Por quê? Porque elas já tá na direção dele. Agora, só que eu fiquei na dúvida se elas estão me dando a direção certa. Então, eu vou fazer um outro comando. Eu dei os três passos. As varas não virou para lado nenhum. Eu dou meia volta no corpo. Viro. Faço o comando novamente. Vário procura um veio de água e dá a direção dele, ó. um, dois, três, as varas pendeu já lá para o lado que está as varas pendeu tudo para a esquerda porque ó, o poço está de lá, então eu dou meia volta no corpo ó. aconteceu eu já estou na direção dele, agora eu posso caminhar aqui que eu vou sair na direção dele então eu estou em cima do lugar de marcar um de artesiano então é muito importante, eu tenho os três passos que se alguém quiser aprender a radiestesia e usar as variônicas, tanto faz esse modelo 1, como modelo 2, modelo 3 uma vara só, e nós vamos fazer um teste também com de um só também então é muito importante o pessoal saber que ele tem que fazer esse teste ele tem que fazer para tudo então, se você for caçar uma tampinha no chão você tem que fazer a mesma coisa a não ser que você estiver em cima de um monte de lixo você não precisa dar comando nenhum é só você chegar que ela vai cruzando em qualquer coisa mas qualquer coisa que você for caçar ouro diamante é, um guardado de ouro um pote de ouro moeda antiga enterrada você tem que fazer o comando e fazer os três passos para ela te dar a direção para você andar então eu não vejo nada difícil nisso e outra, as varas chegou para o cara em casa, o cara pratica, dá os três passos, pratica, caça a direção de alguma coisa, vê no que que elas cruzou. É simples demais da conta. é criança aí, após os quatro anos aí, aprende isso. E outra, elas funcionam para é um. Não tem esse negócio que não funciona para um, não funciona para outro. Isso aí é tudo conversa. Agora, nós vamos mudar o esquema. Agora nós vamos trabalhar com um de um nós vamos voltar aqui atrás aqui eu vou dar por exemplo agora eu tô com um detector só de um então vario procura um veio d'água e me dá a direção dele ó um dois três no terceiro passo ele já virou para o lado do, da, da da onde está o veio agora aconteceu o que eu dou meia volta ele já está na reta de lá Vai lembrando para vocês que eu estou só com um detector na mão então agora eu vou andar para frente ó, bem perto de mim já falei, esse parece telefone abaixo é bem bem mais para perto mesmo só foca agora o agora aqui eu vou andar para frente vai chegar em cima aqui do lugar que, onde vai estar, tá, aqui ó, ela vai rodar não é igual que o lá que roda com, com ferro ela dá duas, três voltas no lugar e para às vezes ela para e às vezes não, aqui ela está continuando então, agora nós vamos fazer o outro nós vamos fazer o outro aqui e esse agora é o seguinte esse vai ser na reta bariônica, procura um veio d'água e me dá a direção dele então um passo dois passos, três passos o que, que aconteceu? ela não virou, por quê? porque lá ó, atrás do Edson ali ó, atrás do Edson é onde está o lugar que iria marcar um poço artesiano quer dizer que ela não virou para lá nenhum, agora eu vou dar meia volta no corpo E vou dar o comando de volta. Variônica, procuro um veio d'água e dá a direção dela. Um, dois, três. Ela virou para lá, ó. Por quê? Porque ela quer que eu vou para lá. Então aqui agora é só eu dar meia volta de novo. É sempre meia volta no corpo. É muito difícil você dar uma volta inteira. Agora aqui é só eu caminhar reto. Eu vou caminhar reto que eu vou cair em cima da hora que ela rodar. É, agora que ela rodou é aqui que está o local se eu passar para frente ela vai virar para trás ó. porque eu passei para passei para frente então aqui ela virou para trás então aqui é só eu dar meia volta no corpo e voltar para trás e também lembrar o pessoal para se inscrever no canal aí deixar o like, fazer os comentários o pessoal que tem adquirido essas variônicas aí, é, ver o vídeo, que é com esse vídeo aí que eles vão começar a dar os primeiros passos com as variônicas. As variônicas funcionam na mão de qualquer um. Outra, a radiestesia não é religião, não é nada de coisa espírita, é simplesmente uma caça aos minérios. É tudo pela energia, o minério é energia, nós somos energia, as árvores é energia, os animais são energia Tudo é energia, é só saber caçar ela e, e o pessoal que tiver interesse aí também, adquirir o produto, a descrição está embaixo do vídeo aí. E já já nós vamos encerrar esse vídeo Esse detector que, que eu estou na mão aqui vai para um amigo nosso lá do Pará, segunda-feira que ainda falta umas coisinhas para terminar mesmo. falta ainda colocar umas coisinhas. E até o próximo vídeo. Bom dia a todos. Maurício Mococa. Agora eu vou fazer um vidinho aqui demonstrando como caçar a metiça casuariônica. Por comando de voz. aí já está na mão do nosso amigo Edson aqui. ó. dando sombra aqui ó Vou tirar do saco. agora nós vamos é colocar ela lá na lá na moita ele vai colocar no saquinho e vai colocar ela lá e daqui nós vamos fazer o comando de voz né? para levar para ela na moita saquinha Ele já tá quase chegando lá. Agora essa semana também fim de semana eu vou descer lá no rio que eu vou fazer um vídeo lá como o cação veio d'água dentro do rio então vai ser um vídeo aí para o fim de semana talvez no sábado no domingo a gente só sai com ele e agora nós vamos continuar esse que nós vamos procurar essa metista então a agora é a parte importante ao é comando então varionica procura um ametista então aqui ó um dois três ela já marcou a direção lá ó. quer dizer que agora é só eu andar na direção que ela marcou você pode vocês podem ver aí que as varas não está virando para lado nenhum é do jeito que ela vou andando elas vai reta também agora se se eu mudar de rumo elas vai jogar, elas vai mudar a direção. Então aqui, ó, por exemplo, Vamos vou que eu vou, eu quero andar para cá. Elas vai mudar tudo para cá. Olha lá, agora ela está na reta de volta. Então se eu for andando agora, ela vou na reta. Então nós já estamos quase chegando perto. Então nós vamos mudar aqui a direção de novo. Ela vai dar um, dois, três. As varas já mudou a direção. Então, agora elas vão chegar. Elas vão chegar aqui agora e vai cruzar. Por quê? Porque a, a metista está aqui embaixo. Ela está aqui. Agora nós vamos repetir tudo de novo. Para nós fazer a, agora nós vamos repetir aqui. Eu vou lá colocar ela. dar uma pausada aqui para o rapaz eu que dar uma carreirinha ali. Então, nós vamos dar continuação agora na nessa notícia. o edson vai colocar ela lá na frente pode ir vai colocar ela lá e nós vamos fazer agora a segunda parte dela. Então eu tô filmando o lugar que ele vai colocar porque é o seguinte, aqui agora essa essa a segunda parte é importante, ó. Agora vamos passar para ele gravar E nós vamos passar o comando para a vara Variônica, procura um ametista Agora por que, que eu estou falando para ela procurar um ametista Porque nós só temos uma lá Agora se eu fosse caçar um veio de ametista Seria Variônica, caça um veio de ametista Mas não é Eu só tenho, tenho um ametista lá Portanto é Variônica, caça um ametista Agora aqui, ó, eu vou dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, ela não me informou a direção, por que ela não informou no terceiro? Porque eu estou na direção da metista já, mas eu quero certificar a direção dessa metista. Então eu vou dar meia volta aqui no corpo, aqui, e vou dar três passos. Ó, vocês podem ver que antes de eu dar os três passos, as varas não estão tá indicando a direção. Então agora, ó, um, dois, três. As varas já pendeu para lá de volta. Por quê? Agora ela me deu a direção da medica. Agora aqui eu vou andar na direção dela. E lembrar o pessoal mais uma vez aí, que pode ter o que for aqui no caminho aqui, ó pode ter um monte de ferro aqui, pode ter um monte de ouro, pode ter um monte de outras pedras que ela não vai cruzar, ela só vai cruzar juntamente isso então é importante que o pessoal aprenda isso aí e outra, depois que você deu o comando para ela, o, o comando só sai se você der outro aí se eu passar outro comando para ela, o comando sai mas enquanto eu não passar outro comando, eu posso ir conversando com o ajudante posso ir conversando com outra pessoa Sossegado. Agora depois que eu der outro comando para ela, aí ela sai desse comando. Agora nós estamos chegando perto. Nós vamos fazer mais uma mais uma demonstração aqui. Ó. Nós estamos na reta ali ó, da, da onde a admetista está. Só que eu vou dar mais outra meia volta aqui ó. e vou dar os três passos de novo. Um, dois, três. As varas já virou tudo para lá, ó. Por quê? Porque eu, tinha, eu saí fora da reta. Assim que eu dei os três passos, ela pegou a direção de volta. Então, a hora que chegar em cima, ela cruza. Aí ela cruzou porque tá embaixo. Tô tá embaixo. Tá aqui. Então, esse é o importante. Isso aí para o pessoal aprender aí que pode caçar qualquer coisa com o comando. E vamos ao próximo vídeo. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui. Agora é de um topaz azul. Vou mostrar para o pessoal como é que dá o comando para o topaz azul. Aqui é o topaz que está dando de saquinha.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 agora nós vamos caminhando para lá e nem eu sei aonde que o jacaré pôs esse solpado mas nós vai indo aqui ele vai caminhando ela vai caminhando já para ele aqui cruzou porque nós está em cima dele aqui ele está embaixo